Aí ó, pronto. Gente, hoje eu estou muito feliz. Estou em Porto Ferreira. E aqui local aqui? Viu? Aqui é Jardim Santo Afonso. Afonso. Jardim Santo Afonso? Isso, Porto Ferreira Porto Ferreira. Ferreira. Da Porto Ferreira, Ferreira. A capital da cerâmica. Da cerâmica. Isso. E eu, Ronaldo, estou aqui é da capital do basquete, do, do calçado <risos> Franca, né? Hoje é dia 25 família reunida, que privilégio e a gente poder conversar com o Sattler daqui de Porto Ferreira e a responsável dessa aqui é a Rosa, né? Isso! Rosa de quem é o seu nome? Rosa é Maria de Faria, mas é Sattler de Faria, né? Sattler de é. Faria você tirou o saco é para colocar farinha? mas olha só. Olha que... Eu arrependi. Não, é então. eles não deixaram. <risos> ah, você foi casar com outro parente é, da gente, né? Não Fari. deveria ter feito isso, é. né? Ô, Rosa, Oi. você é natural de onde? Eu sou de Caratinga. Assim, nasci em Caratinga, mas fui criada em São João do Banho Assum. São João do Banho Assum. Isso. Você nasceu lá por causa do hospital que a sua mãe te levou ou você não, já morava assim, na rua? assim, me, meus, meus pais eles uh, moraram um tempo lá em Caratinga, né? Como meus avós moravam em São João do Marciô, meu pai foi criado lá e assim. Aí eles, acho que não deram certo, né? Eu ainda era muito pequeno e eles resolveram voltar para São João. Me fala aqui, como é o nome do seu pai? Orsílio Sattler. Orcílio Sattler. Isso. Você lembra de irmãos dele? Você já viu Sim. no livro lá qual que é o nome dos irmãos? Dos irmãos do meu pai? É. é. Olavo Sattler. Hum. Tem Orlando Sattler. É. Osmar Sattler. O Orlando é o reverendo Orlando? Não. Não. Não. É um outro Orlando. Não, eles são católicos. É. É. é. E mais quem? E... Eu já falei da Osmar, Osmar Santos. Sattler, Olívia Sattler. Olívia Eva Sattler. Sim. E. Olinto Sattler. Olímpio? Olinto? Olinto. Sattler. Ô Rosa, me fala Ué. aqui. E avô? Você... Avô, meu avô, o nome dele? É. É Eduardo Sattler. E avó? Maria Sattler. E eles eram de Manhoaçu, ali daquela região? Não, sempre foi assim de, de São João mesmo, São João do banho São João do Manhuaçu, isso. É, é município de Manhuaçu, é, né? É, município. É. É. é, que coisa boa, já estou meio entrosado aqui para a gente conversar um pouco. E você está morando aqui? Aqui no Porto. Quem são os seus irmãos? Meus irmãos são a Maria Flor de Mais Sattler. Ah, Margarida Maria Sattler, Carlos Euland Sattler, Terezinha Celeste Sattler, José Maria Sattler, que é falecido, e Carlos Euland Sattler, que é é. E, quem é isso? E, Sattler. e Maria do Céu Sattler. É. E você conheceu São o Raimundo Nossa. Faria? Isso. Esse Raimundo tirou o seu Sattler e você colocou Faria. É, Não foi eu tirei, foi lá no cartório que é, eu eu arrependi muito, é. <risos> portanto até minha neta <risos> Aí, ó. colocou é. o Sattler porque é de tanto arrependimento que eu fiquei. Ali da, da sua família tem a Sônia. Sônia, minha filha, a, a minha neta, né? que é a Amanda, Sattler, Rônia. Conhece é, é. é. e, e, é, e, e o Flávio, meu filho, o Jefferson Vitor, tem o e, tá e o Fidel Papo. Dos o filho do seu, seu qual que é a Cida Sátira? Sá. É só o Jefferson? Não. Oi? Não, não, Jefferson. É só a Só a ah, né? é. Né? é só ela. É. Nenhum deles eu é. passei é a nome. E tem o Rogério também, meu filho, que não está aqui presente. Gente, que coisa boa. E o Faria, do João? Da onde que é, Faria? Sou de Pará de Minas, Minas Gerais. Minas Gerais? É, mas eu conheci ela em São Bernardo do Campo. Eu conheci ela em São Bernardo do Campo, porque eu morei em São Bernardo. E por que, que... vocês vieram aqui para Porto Ferreira? <risos> não ah, querem? Ah, eu quero casar com a filha dele. Ah, ah, é uma longa é uma... história. <risos> você não vem para ah. cá, olha... Mas... É, <risos> pode ser, né? E já tem um tempo, você casou lá logo? É, eu vim de São Bernardo do Campo para Descovado, morei em Descovado dois anos. E meus pais moraram em Descovado, meus irmãos e tudo. Então depois a gente veio, eu, veio só eu e ela, é, da minha família, eu e ela que moramos aqui no, no Porto. Só. E os seus filhos todos nasceram aqui? É, é, não. não, a Ela nasceu em São Bernardo, a, a, a Sônia e o Rogério em Descavado, é. E ele aqui no porto, E você trabalha com o que? Eu trabalho com a mecânica e máquina de costura. Máquina Concerto de... Concerto de máquina de costura. Bom, lá em Franca tem muito esse pessoal, mas ele é costura de calçado. Ah, tá. É a máquina é, é mais pesada. Muita... Fábrica, Fábrica de calçado. De calçado. É o único aqui no porto. E a Margarida? A Margarida veio pra cá, cuidar da família, trabalhou também ou não? A Margarida não. Rosa. A Rosa. Rosa. É. Como que é? Você veio pra cá, casada e... Sim. Casado, para a gente formar família. ninguém queira. Os seus parentes, os, as suas irmãs, os seus irmãos ficaram onde? Ficaram que... lá. Tem, São eu tenho, não, Eu tenho uma irmã que mora no estado do Rio, em Teresópolis. Tenho uh, É, uma em Belo Horizonte. A né? Sônia, né? É, A Sônia em Belo Horizonte. E os outros moram lá você mesmo. Você foi para São Bernardo, você tinha que idade? Eu tinha 12 anos. 12 anos? É. Então, daquela região ali, você não lembra muitas não, coisas, Não, né? não tenho muita lembrança de muita coisa, não. E você tem visitado lá aquela região de Minas, ou não? Tem uns quatro anos que eu tive lá, porque minha mãe Por minha mãe estava muito doente, fui visitar ela, e aí... Ela não veio para cá com vocês, não? Minha mãe, não. É. Ela faleceu. Não, ela faleceu, mas quando vocês vieram... Ah, não, não. não. Não, ela ela ficou chegou, lá. É, Eu conheci ela em São Bernardo do Campo por causa da irmã dela que morava lá, em São Bernardo. Então ela foi, ela ficava lá com ela, né? Fiquei um é, tempo com ela e a gente se conheceu. E a gente se conheceu, comecei a namorar Ele... com ela com 12 anos quando ela foi lá. Isso. <risos> Aí eles voltaram para a São com é, Nós namoramos 8 é. anos. Isso. Namoraram 8 anos? 8 anos. o Ô Rosa, lá em Franca tem uma família Sattler que é de Mãe Maçu, Odenir, Odeir, que é o, o, o, o tronco dela é de Juvenal Sáclia. Tanto é que o filho mais velho dessa família era Juvenal Sáclia Bérdete, que era ali daquela lá, região, da região de, de São Pedro do Havaí. São Pedro do Havaí você conhece. São... Ah, eu não sei. É porque você é, saiu nova é, daquela eu região. poucas lembranças, de, de muita coisa lá. O seu avô foi daquela região, Sempre o seu pai... Foi. Os seus tios também? Tudo, tudo Ah, a... meu avô era fazendeiro. Fazendeiro? Uhum. É, quando fala fazendeiro, era uma gleba boa, de terra, tinha Sim. propriedade. É. Aí é. os filhos, eles arranjavam muitos filhos para trabalhar na roça, Isso. mão de obra, né barata, é. e, e cuidando é. da, da, da propriedade. Sim. E aí é. os filhos descobriam que aquilo ia ficar a retalhar, né? Uhum, dividir, sim, sim. logo eles já procuravam um outro recurso uhum. de estudar e, e construir a família, né, é. indo para outra região. Ali na região de São Paulo, tem muitos Sáclia espalhados uhum. ali, porque eles vinham buscar melhores condições de vida, e a nossa a família é muito antiga. E, e logo a gente conhece, as pessoas tinham contato com gente que já estava aqui, e sempre que tinha oportunidades mandava algum filho, alguma pessoa para São Paulo que era o grande é, polo de trabalho, de desenvolvimento né? hoje já tem as outras cidades que você vai... e aí eles vinham puxando gente porque ah, eu, eu recebi uma vez uma visita na minha casa de um pessoal e falou assim ó, foi um pastor que fez contato e eu vim trabalhar na casa de uma pessoa da igreja, aí eu construí a minha família, frequentei o coral, cantei o meu, o meu esposo era também de Mutunzinho, lá de Larginha família Martins aí ela foi, ela foi contando a história como que eu aprendi uma coisa bonita da vida da gente, chama-se os encontros que a gente não é dono do nosso destino, você tem um encontro, você arranja um casamento a região, o que é um emprego né, e a gente por isso que tem que fazer encontros a gente marcar a, a vida da gente, né Porque quem encontra. <risos> Ô gente, vamos fazer mais um pouquinho de história da sua <risos> família ah, você estudou lá naquela região ou não? Estudei estudei pouco 12 anos? Era é, escola muito, rural é, é, isso e depois veio para São Paulo trabalhando é, é. O, o, o Raimundo, o Raimundo, você falou que é lá do... do da... Pará de Minas, perto de Belo Horizonte. Perto de Belo Horizonte. 100 quilômetros de Belo Horizonte. Esse Faria, seu, você conhece bastante ou não? Não, ah, só mesmo a minha família. Meu. O seu pai? Meu pai... Como que chamava? Murilo Lúcio de Faria. E a mãe? Luzia Marinho de Faria. Marinho. Não? Marino Marinho. Marino. Irmãos do seu pai? Os irmãos também, é, era tudo né, de lá, que, hoje já são todos falecidos, O nome deles, os seus tios? Ah, eu tinha, o nome deles era da parte do meu pai, era, tinha uma tia com o nome Mundica, outras são, Conceição, e tinha também o Antônio, tudo faria. <risos> Sim. Antônio, é, tinha outros também tinha outro também, ah, meu Deus qualquer. avô você conheceu? avô conheci como que chamava? eu chamava Vitalino. Vitalino Vitalino de Farias, de Farias. É. E, e avó? minha avó chamava Lourdes. Lourdes a gente pergunta assim porque tem outra parte que é do avô materno e do avô é, é. paterno é. e do materno é. que... a minha avó chamava Ana na parte da minha mãe né e o seu avô? E meu avô eu não conheci. Não. Nem, nem Você conheci. foi de lá para São, São Bernardo? É, a gente mudou de, de lá para Belo Horizonte, morando em Belo Horizonte uns 4 anos, depois fomos para São Bernardo. São Bernardo. E depois vieram para cá. E aqui nós já estamos aqui, oh, 38 anos. Agora eu tinha... Ok, quando a gente estava tá para a Correio... Eu tinha Aqui é a Porto Ferreira. A gente não dela, ela tinha dois meses. Deixa eu 35, né? É, um é, 3, bom 3, tempo. 3, 3, 3. É um bom já tempo. Já temos né? raizado. É, né? aqui é. já faz tempo. Daí aqui você criou raiz mesmo. E é, enraizamos, certo? É uma região bonita, né? Eu gosto de Porto Ferreira. Porto Ferreira, a gente vai olhando aí ao lado e a gente vai vendo a região, a topografia não, totalmente é... diferente. Você não conhece mãe, o Banhoaçu? Conhece não. aquela já região? Já foi lá, é, já. É, já foi na fazenda. Quando a gente fala de, de Banho açu, aquela região, porque é é as montanhas, rosa, né? É. Aquelas montanhas, é. montanhas parece que dão, para mim, na minha época, segurança. Certo? Porque você ficava na encosta, a casa da gente era numa é, encosta ao né? pé de uma montanha. Quando eu cheguei em São Paulo, é eu que tudo é... é Aí eu cheguei, tudo aberto, Se assim, você olha assim, você vê o céu ali na frente, né? E lá, você, lá pra ver não. o céu, você tem que, né? é O sol é Eu vou é. contar uma história o você, mas quando a gente viajava, e a gente chegava lá, a, a, o horário que a gente chegava lá, que já tinha, tinha sol. Lá não. Lá já estava escurecendo. É, ficava <risos> né? Mais sol. É uma região bonita. bonita e ali, perto ali do Pico da Bandeira, né? É um dos picos mais. O terceiro mais alto do Brasil, do Caparaó. Uhum. Né? É uma região muito, muito bonita. O senhor conhece o João do ou não? Eu conheço o Banhoaçu. É, é, eu sou de Laginha, Lajinha, Larginha. Larginha. E morei em Caratinga. O Júnior, ah, é. o médico meu filho, é nascido em Caratinga. É. é. É de Caratinga, ah, da sua contendo. terra É, é, é conterrâneo. Aí é, é, é. vai conversando. Aí, ó, tá vendo? É eu fiquei dois anos em Caratinga, sabe aonde que eu fiquei? Na igreja presbiteriana. É. é do Reverendo Uriel de Almeida Leitão. Ficou muito. Foi um pastor, ficou 33 anos lá. Aí eu fui substituí-lo. Fiquei dois anos, nasceu o meu primeiro filho, e depois eu, o outro já veio nascer em Franca. Mas ele já foi concebido lá. Ele nasceu em abril. E nós mudamos em janeiro. Oh, gente, que coisa boa. E os seus meninos aqui? O Flávio é filho do senhor Orlando, Orlando Pedro, aqui de Descalvado. Não, Porto Ferreira. É Porto estou falando. E é presbítero famoso da nossa igreja presbiteriana do é, no Brasil. É nossa desconhecida. É. E há muito tempo atrás eu falava para a Rosa, né? Que, naquela vida da família católica, mas lá na região dela. Fala de Karate, que uh, o sáter lá é, é forte na igreja. Presbiteriana. Né? Sempre a família é. né? aí Hoje a gente. Estão todos é. da igreja presbiteriana? Tem um grupo da Presbiteriana. Da, da minha família? É. Da, da minha família são todos. Todos. É, e da, da mãe também tem uma grande parte. É, né? da Rosa tem uma boa parte que é da Presbiteriana. É. Né? Você sabe que a, a, a, a, a nossa origem é luterano, que eram os alemães que era da Igreja Luterana. É. E quando chegaram em, em, em Alto Jiquitibá, eles foram é, pastorear, assistido por pastor presbiteriano da Igreja Catedral do Rio de Janeiro. É. Certo? E quando chegou lá o pastor luterano, eles perceberam que estavam sendo bem assistidos, já orientados. Aí eles pegaram e ficaram. É, é, o, o pastor luterano abriu mão, você não vou ficar aqui eu vou para outra região trabalhar. E ali ficou o centro é, presbiteriano da região, Alto Jiquitibá. O Alto Jiquitibá, que é, vocês não conhecem, é uma das igrejas mais bonita. E eu morei três anos lá, fiz o curso de científico da época, no internato, e eu fiquei... É, a gente conhecia da história bonita que evangelizou o Espírito Santo, o vale do Rio Doce, porque tinha Sattler da família Apolinário Sattler, Adelinho Sattler, Orlando Sattler, pastores, e eles que está, davam assistência àquela região. Então as igrejas ali são todas quase é, centenárias, né, na Antiga, época, né? antigas. Eu, esse ano, eu fui convidado para ir lá em Caratinga no centenário da igreja, eu não pude ir, não tinha condições físicas, mas eu... é um, um registro muito bonito. Do, do, do, porque eram os colonizadores ali da região, chegaram no meio de matas, né? E eles abriram é, as picadas que eles falavam, e depois os trilhos de onde depois abriram as estradas, né? É uma, uma história, é uma muito, história rica, né? muito rica Muito rica da, da nossa família Aí vamos falar para vocês aqui mais um pouquinho Vocês têm três filhos, quantos Eu filhos? Eu tenho só? quatro Quatro é. filhos é. É o, é, Esse é o meu caçula, caçula. Tem ela, a Sônia, a, Sônia. a Rônia é. e o Rogério que está trabalhando Traba... Ah, e é. tem gente da sua família que trabalha isso é bom. Nós Eu somos trabalhadores. Já o não gosta de trabalhar? Cara. Ah, ai, o Flávio chegou. Mas o, hoje é, é domingo, né? dia de Natal, 25. É, é, é. E eu é, tá não perdi a oportunidade. Quando o Flávio me falou, eu falei assim: eu quero lá conhecer esse pessoal. Sabia que eu ia fazer um, um registro, como estou fazendo, muito importante para a nossa família. Né? Ali na região tem a. É, é uma região muito vasta dos, da presença da colonização alemã. Uhum. Ali tem os Werner, tem os Eringer, os Berbert, né? que são mais ou menos um grupo grande que vieram na imigração, está no livro, né? uhum. eles entraram em Leopoldina e depois eles, eles foram entrando na zona da mata, que é a região. Uhum. região. Aquilo ali era tudo, tudo mata, né? tudo mal, eles foram... É Desmatando, hoje a gente fica com a dó, né, porque o um tanto de madeira que eles derrubaram lá Nossa. O Alto Jiquitibá, é por causa de uma, uma árvore grande, o um Jiquitibá Que era é, pouso dos tropeiros debaixo, eles faziam, né Não tinha caminhão para fazer transporte, era tudo lombo de animal Então eles faziam, e, e ali por causa daquela árvore ficou assim, Alto Jiquitibá Um tempo ficou Presidente Soares eles mudaram, agora depois retornou a Alto Jiquitibá, que é uma cidade é, pequena, comparando com outra, mas tem uma história muito rica, para a região toda, por causa do colégio evangélico. Né? Eu tenho mais dois irmãos que estudaram lá, e nós fomos três, o Lúcio, o mais velho, ele estudou em Lajinha, mas era uma, uma porta aberta, se estudar em Alto Jitibá, no colégio, você tinha uma, uma educação bem é, concentrada naquele do futuro. E eu, graças a Deus, eu participei lá e conheci muita gente boa, né, os parentes lá. Da, e a maior parte da história, eu vou contando para vocês, valorizar. Uhum. Foram o que foi falar. E graças a Deus tem uma história bonita. A gente vai conhecendo... E a gente, é bom a gente falar isso aqui para conscientizar a aqui. Nós somos, nós somos estrangeiros aqui, nessa terra, mas não somos só nós, os espanhóis, os italianos. O Brasil é essa comunidade bonita de gente que, de fibra para você sair dentro, entrar dentro da via, ficar um mês, dois meses balançando, sem saber o que, que era, se ia chegar, se é, não ia chegar, era muito difícil, era um desafio muito grande. Hoje, quando você faz uma mudança de São Bernardo do Campo para <risos> Porto Ferreira, é, é a pessoa grande. acha que foi uma mudança grande, não. na época era, se atravessava é. o oceano e vinha pegar a língua estranha, não sabia o que, que era, chegava aqui, era a terra da... Da febre amarela, Não. da malária. E era o desafio. E eles entravam com coragem. Era o povo. E o que, que significa Sattler? O que, que eles faziam lá? Eles, a Sattler, agora você falou uma coisa bonita, hein? O, quando ele saiu o grupo de imigrantes, eles pegavam gente de jovens de, de, que tinham profissões diferentes. Os Smith, os Breder os Miller. Que é um, né e o Schmidt, que é ferreiro, o Sattler era celeiros que fazia celas. Fazer cela é a mesma coisa de fabricar a riata a, a para animais, que era uma montadora de veículo, né? porque o, o é, transporte era feito no de lombo de animal. Casa. certo e, Só que quando chegaram aqui, o Sattler passou a ser... O Sattler passou a ser, eu falava, estou te chamando, sei lá, do isso. Os é. Sattler passaram a ser alfaiates. Você já imaginou isso? Que hoje alfaiate não existe, né? Tem as confecções, né? Produz a roupa né? de homem, de mulher, tudo já. E de primeiro o alfaiate fazia, trabalhava com tecido sobre medida. Certo? E era uma profissão e tanto, os celeiros, certo. que eram dos alfaiates Aí, por exemplo, você saía, um grupo, eu falei assim, não, você vai cuidar disso, você vai cuidar de outras coisas. E quando chegar lá, já organizava, já fazia isso, nesse sentido. Chegava aqui o que tinha só inchada, né? e foi-se <risos> trabalhar, trabalhar, criar gado. Né? E o caso, por exemplo, dos turcos, dos árabes, é, Libanesa, aquele pessoal, ficaram mais ligados ao comércio de negócios, né? eles já gostavam de, de fazer é, negócios, né? então já chegavam, mas o Sattler era esse tipo de trabalho, chegaram aqui, dizer, o que tinha que fazer era cuidar da terra, né? o manuseio da terra, para fazer a terra produzir e, e animais, né? cuidar de da sobrevivência do eu creio que os brasileiros mesmo era né que tava porque de, depois que né, tudo é. os faria mesmo segundo que eu sei vem é, Portugal Portugal faria e os Portugal o, o, os, os Pereira que são de Portugal os barões são de Portugal até uma história uma aula de história aqui sabe o que é <risos> e os colonizadores de da Espanha e os, os judeus, eles eram sempre perseguidos e eles correram para Portugal. Numa época, não podia ter judeus em Portugal. Eles pegavam e mudavam o nome, eles dizer Barão, é, é, Barochi, que era judeu, eles pegavam e colocavam Barão. E aí colocou muito nome de frutas, Pereira, Lima, isso tudo é, é lá no fundo tem sangue ju, é, judeu, judeu do, do, do árabes. Né? É, judeus, eu estou falando aqui, aí ó, a gente está aprendendo muito da nossa colonização. É, você sabe a finalidade é. porque o Sáber veio para cá? Hein? Sabe a finalidade porque o Sáber veio para cá? Ah, ele veio? Essa aí é a pergunta mais clássica que ele falou. Eles vieram acuados por causa da guerra. E quando você falar isso, você não fala para os outros não só fica por você, eram os medrosos que não queriam participar da guerra, os pais que não queriam deixar os filhos morrer na guerra, certo? aí todos esses colonizadores, da minha esposa que é espanhola, que é Ponce, Ponce. Certo? eles contavam que, eles, que nasciam as crianças, o, o, o governo exigia para ser guerreiro, e eles não queriam deixar os filhos para a guerra, para morrer na guerra, então eles preferiam... Tu... Quando você vê hoje a migração da Venezuela para o Brasil é, é te salvar a vida, Sim. certo? E os, e os alemães quando vieram, e os italianos, espanhóis, esse grupo todo, é, vieram tudo para proteção da família. Uhum. Né? No, no, no, no... Olha para vocês verem o perigo que estão correndo com a colonização nossa de entrada do comunismo aqui que o pessoal domina, né? se a gente não tiver a liberdade da nossa pátria, defendendo. e quem fez isso aí? Você falou um negócio que eu quero até voltar aqui. E você nunca imaginou isso. Só ela que vai ficar orgulhosa que ela tem o nome do Que o exército nacional são formados os parâmetros todos da Alemanha. Certo? E quando eles foram formaram o um exército, eles pegaram e buscaram o, uma, os, os generais do Brasil, todos eram descendência de alemão Ludovic Gajo, Médici tudo alemão Parece. que eles vieram e depois eles ficaram dominando, e aqui chegaram aqui tinha que ficar bravo, aqui ficar valente, porque vinham os franceses querendo dominar, vinham os holandeses querendo dominar, certo? E eles ficavam fazendo guerra, espantando o pessoal até fincar a bandeira do, da liberdade, né? a independência do Brasil, de Portugal, e, e eles formaram esse, esse grande país hoje que é de todos nós. É de todos nós. É de eu eu todos. É, olha que você vê que história bonita, né? Porque você vê que o pessoal é acuado por causa de uma, uma necessidade maior. Eles falam que a história dos homens, da humanidade, é a história tangida pela necessidade. Por que, que os filhos de Jacó foram para o Egito? Porque não tinham que comer e eles foram por causa da. buscar o pão. O José foi e preparou né, o Egito para alimentar e depois que eles alimentaram, eles foram ser escravos, ficaram um tempo como escravo, aí eles saíram de lá. Tangidos pela liberdade, para buscar a terra Canaã da liberdade. E foram conquistando e passando por, por lutas, né? A história da humanidade. Eu estou falando demais, eu sei que tem que falar agora. Jefferson. É Jefferson. Jefferson. Jefferson. Jefferson. é nome importante, né? Estados Unidos, né? Toma, Jefferson. É uma história muito bonita. Estados Unidos, você sabe a história, né? Os ingleses. É, que estavam na Inglaterra e eles formaram um grupo e vieram formar uma colônia dos Estados Unidos já com essa, essa bandeira da liberdade, de acolher todos. Por isso que Estados Unidos tem a, a, a, a, o monumento da liberdade. É o maior bem que o ser humano tem. E se ele é. perder a liberdade, perde tudo. Gente, que coisa boa, né? Vamos falar mais um oh. pouco. O que, é que vocês trabalham? A, a, a Júlia é enfermeira. A só Sônia Sônia, Ou oh, o senhor, eu estou falando Júlia. Oh, mudando o seu nome. Sou técnica de enfermagem. Técnica de enfermagem. Vocês se dão No onde? momento estou sendo mais mãe. Dona de casa. Saiu de <risos> casa e ajudando o marido. Quantos filhos? Tenho três filhos, graças a Deus. Três filhos. Sim. É a idade eu deles. Isso. Eu tenho essa preciosidade aqui, de 19 anos. Né, mesmo. É, eu tenho a Manuela, de sete aninhos, e eu tenho minha bênção, o Rafael, de três aninhos. E eu tenho uma Rafaela lá em casa. Rafaela é Deus, é, Deus cura Rafael, né? É, é, é, uma, é o Rafael foi. É, foi uma. Um eu passei testemunho. por isso, foi. O seu esposo Deus É, Deus curou. Deus o seu esposo, é. Meu marido é o Paulo, ele que tá estava aqui comigo. Tá. Olha o Opa. É. Ao tiro aí. Dá. Tá cuidando do pitigo para mim? Que coisa boa. E a, a Rônia? Rônia. Você cuida do Fábio? Cuido. Quantos <risos> filhos? Eu, eu tenho dois. dois. Eu tenho uma, uma, a Rayane de 20 anos e o David, que que é Davi. Esse, Davi. É de... Esse é o Rei Davi. É, de oito. Aí, é rapaz. Fala um pouquinho. Oi. David de que? Davi Silva Pedro Simão Pedro Silva Pedro, Silva Pedro. É. Parabéns o Davi Que coisa boa E essa moça bonita? Essa é a, Manuela. É a, Manuela. É a Manuela Deus conosco é. Deus conosco Gente, que coisa boa a família, né? A gente fica falando Mas o bem maior Que nós temos é a nossa família A nossa fé, a tradição Jefferson fala de você, ser é solteiro você está arranjando solteiro. a namorada já ou não? Está na procura. É, solteiro, sou técnico de enfermagem também, é, concursado aqui em português. E, é, eu fiz administração também, mas aquele negócio na, na roda de conversa da família, sempre falava né, da parte da saúde, de hospital, essas coisas, e eu me aventurei também nessa parte de enfermagem, acabei gostando. Você sabe que, quando eu estava no seminário, eu conheci uma enfermeira chamada Tia Vera, ela já era idosa, e ela falava assim, não tem profissão maior para você trabalhar como missionário em outra região do que uma formação em enfermagem. Aí eu fui descobrindo depois com o tempo, porque você trabalha com pessoas... Carentes, necessidade de orientação, de cuidado. É nos piores momentos, né? né? É nos piores momentos, nos né? piores... É, quem está ali próximo é o pessoal da enfermagem. É, o pessoal da enfermagem. Os nossos pastores, missionários, que foram, que eram médicos que vieram, certo, para o Brasil, eles traziam essa. Porque aqui era um desafio constante, né? Na área de saúde. Tanto é que as nossas igrejas. Presbiterianas, tem vários hospitais espalhados para o Brasil afora. Né? Mas não são muitos, porque os, os, os jesuítas tinham a Santa Casa, né? quase todas também, nessa área de, da saúde, procurar o bem-estar da saúde. Quando você teve os filhos seus? Você teve filho normal, ou, com parto normal ou com cesariano? É, foi tudo normal, só é. ele que foi cesariano. O último, né? É, o último. É. E na sua casa lá, você tem lembrança de pessoas que tiveram problema com o parto? De, de gente que. Não. Na região lá tinha muito. Tinha uma careça muito grande. Chantinha. Ah, mas você saiu cedo, é. né? É. A minha mãe contava as histórias lá. De... É, com parteira. parteira. Minha mãe mesmo teve todos os filhos dela de parteira. De parteira. Se a mãe estivesse aqui, ela teria história para contar Nossa, dessas parteiras. Muito, muito, muito. Quem é que era, era parteira? Nossa, ela ia ficar. <risos> sabe conversada. o que é? A, a parteira, ela trabalhava junto com o farmacêutico, porque não tinha médico naquela região. Eu tenho umas histórias de lajinha da minha cidade, dos primeiros médicos que chegaram lá. A primeira coisa que eles encontraram, e combinaram, foram formando de farmácia para criar a farmácia. O médico atender as necessidades, né comprar os remédios, segundo o que o médico receitava, para tratar do pessoal, os lombrigueiros, não sei né? tanto remédio que tinha na época para. Porque não tinha hoje a facilidade, é, né? É, lombrigueiro. E na época não tinha negócio de, de pré-natal, né? Não, não tinha isso, não. Né? Nasci a criança não sabia se era homem, se era mulher, não, né? Não, é, não Depois sim. que você... Assim, é, depois depois de uma semana que a, a mulher saiu do quarto com claro, é, a criança. É, com a criança, né? Criança. Porque antes que tinha o... O resguardo, né? <risos> o mal dos <risos> sete dias. Resguardo. É, resguardo. <risos> resguardo. Resguardo. Resguardo. As guardas mais ficavam comendo galinha, é. 40 dias na cama. 40 <risos> dias. E dias. sopa, não, que... tomando... não, não podia lavar a cabeça. Não podia. E já sabe o que, que comia A galinha, a sopa de galinha? Não. O marido? É? O marido que comia? Não. <risos> Aquela gordura da ah. galinha é antibiótico não natural é. dos melhores, porque é. não tinha antibiótico para não, cortar não. a infecção, não, porque eu não tinha, né? E a pessoa ficava só concentrada naquela alimentação, porque a carne de porco é remosa, né? É, não podia. É. e aí ficava com a galinha. A gente claro, aprendeu muita é. coisa aqui hoje. Mas, eu... mas eu não você sabia, né? A sabia, sabia. <risos> bacana. Ah, você sabe que o meu pai ele é. gostava quando eu nasci. porque Ele, é, ele pegava o caldo, ele, eu lembro, ele colocava no copo. Ficava aquela gordurinha por cima, assim, daquele caldo, ah, pra ele, é, ele Aí você só uma farinha de milho, não. e faria fazia aquele... E era a galinha caipira. É assim. galinha caipira, né? É. E você sabe que eu, lá na minha região, meu pai contava a história do marido lá, que... Ele pegava os pedaços grandes e falava assim, isso aqui faz mal para Judite, <risos> a esposa dele, sabe? Então, ele, ele, ele deixava só os pés, as asas, né? Depois ah, ele descobriu é só... que aonde tem mais né? cartilagem, é. os pés de galinha, né? Ah, pé de, então, é, é de galinha, pé de galinha. E a gente está re receitando aí para as pessoas Sim. que têm problema. E o desafio da, da vida? Como que é a vida para vocês? Aí, agora já está falando O desafio da vida O que é viver? Olha que coisa Pergunta boa hein? É um desafio É uma É Tem suas dificuldades, seus altos e baixos É como uma família A vida é uma família assim. Como o batimento de outro, cardíaco também, né? também, Se um está mais fragilizado O outro que se fortalece né? É um vínculo entre um e o outro. É, eu acho que viver é uma, é uma oportunidade. É uma oportunidade de que Deus um deu que É um presente de Deus para nós. É, que... Eles falam que é uma passagem é uma nossa, que cada um faz uma, uma um trajeto já arriscado. Né? Eu sou pastor, eu podia falar para você, mas eu quero ver o um pensamento de você. É muito complexo. Né? É, é muito complexo. Também depende de cada, de cada um ter uma visão, né a vida para ele pode ser horrível, e pro outro, deve, por mais dificuldade, mas tá lindo, tá tudo bom, então depende, eu acho que, do interior de cada um, né? O jeito que a pessoa enxerga a vida mesmo, né? O jeito de, de viver a vida. De vou gratidão a Deus pela vida, de um é. presente. Do... Eu vou lembrar de um colega meu, falou assim, a vida é simples. É. A gente que fica complicando complica é. a vida. É. É. É. Quando entra as coisas que chama as vaidades, né os ciúmes, as, as invejas, isso aí vai, vai novo. Tira a simplicidade da vida. Tira a simplicidade e você fica igual um bobo aí lutando para ter um carro novo, Verdade, de uma casa é, melhor. É. E aí você fica, você perde os... É. A, a essência. Né? A essência que você está vivo, né? É, é o, o mais importante. É o mais importante. Eu tive a oportunidade de ver isso lá em Minas mesmo, uhum. lá em São João do Sul E a gente chegava naquelas casas humildes, que não tinha nem lugar mesmo assim para sentar, Conforto. Não tinha conforto, mas você via a família tudo feliz. É, reunia no terreiro, né? Tudo, tudo feliz. Debaixo da laranjeira. Oh, é. É. Aí você entra hoje, assim, numa casa que é um conforto, que você precisa até tirar o um sapato para poder entrar naquela casa, mas dentro de casa às vezes não, não tem... Não tem, é. não tem calor, não tem né? alegria, não tem é, é, briga, é, é. só confusão. Então isso aí machuca a vida. Machuca a vida, É. Você perde o, a noção do que a, a, o seu próximo, o seu semelhante. Eu percebi isso, agora eu vou contar uma história aqui, meio emocionante, e muito emocionante para mim. Eu tenho necessidades especiais, né? Quando eu viajava para Ibatiba, casa da minha mãe, por uma 80 e poucos anos, eu chegava lá cansado. E eu tinha que usar... É, é, banheiro, né, não tinha recurso, porque eu, no, do vaso eu não podia abrir lá o banheiro, para lá, e sempre ter alguém para me acompanhar, eu ia sozinho, e uma vez eu viajei para lá, sozinho, cheguei lá, minha mãe me recebeu, o vizinho tirou a minha cadeira, eu botei lá, fui lá, uma alegria, e eu já precisando de tomar um banho, não tomei banho aquele dia, no outro dia eu queria tomar banho, aí eu fiquei de fora, assim, na casa, andando assim, conversando com a mãe, ela estava lá, cedo, lá, preparando o almoço, sozinho, e eu pedindo a Deus para mandar um anjo, uma pessoa, para me ajudar, eu abri a torneira lá, tomar um banho, seja um menino, um senhor, ou qualquer coisa, porque não precisava de fazer força para eu, eu ir lá. Aí eu fiquei lá insistindo, não aparecia ninguém, a minha mãe não sabendo de nada, na cozinha, aí, com um pouco, ela pega a bengalinha dela e vem na cozinha, a, lá no corredor onde ela estava e fala assim, Ronaldo, larga de sepulcro, se você quiser tomar banho, você senta lá no vaso eu viro assim, eu passo, eu vou lá e abro a tordeira e, do banheiro, você toma banho, depois eu vou lá e fecho. Na hora que ela falou aquilo para mim, foi falei assim, puxa, o anjo que eu estou pedindo está dentro da minha casa a minha mãe. Aí eu passei a olhar aquelas pessoas como sendo especiais, que a gente muitas vezes não vê isso. O quanto que uma mãe é importante, o quanto que o um pai é importante, são, são imagens e semelhanças de Deus que colocou para gente para nos auxiliar na nossa caminhada. É isso aí a vida. O oh, oh Rosa, parabéns pela sua família, a sua história de vida. Muitas lutas, né? Muito, muito. E muitas vitórias, né? Glória a Deus. Glória, Glória a Deus. E você ainda vai ter muitas alegrias ainda. Amém. Quantos netos que você tem? É? Tem seis. Seis, tenho netos. seis netos? Aí, você está na minha frente bastante, porque eu tenho só dois <risos> filhos é, e, tá e um casal só de netos, né? Pois é. Aí, ó. Aquela gente simpática que está chegando ali. Ô, oh, Davi, vem cá. Ô, Davi. Ô, oh, oh, oh, Davi, vem cá. Aí, ó. Daqui a um tempo eles aí, vão querer, David, eu, tá eles vão ouvir isso aqui, olha, está aí, Vem hein? Legal. Estou tá com o é nome do Senhor há mais de 30 anos, né? Há mais de 30 anos. E é minhas fobres, parentes do Senhor, gente... Hoje que nós hoje estamos que conhecendo isso aí. Não, mas tudo é. tem a oportunidade de assistir. Tudo é tempo de Deus, né? Tudo é tempo de Deus. E hoje a gente forçou para estar aqui e vocês também para me receber. Porque você que é o responsável, entrou em contato. Ah, eu vou entrar em contato, com a, colocar ao vivo para conversar. Falei assim, não, eu quero ir aí. <risos> né? Porque uhum. o telefone fez um estrago muito grande na vida da gente. Porque a gente, a gente fica ouvindo o telefonema de alguém e aí você acha que matou a saudade. Você desliga o telefone, aí cadê que tem a pessoa é a que está perto de mim? É ilusão. Então o importante é você estar presente. E hoje eu estou aqui Verdade. presente. Tanto é que na hora que eu passar aqui, se eu não tiver lugar para ficar, eu já vou chegar aqui na casa da Rosa <risos> e falar assim, Sim, Rosa, é um eu quero pernoitar aqui. A sua casa tem espaço, tem uma garagem, tem uma piscina. Olha é. ah lá, olha ah lá. Ah lá. Eu vou falar assim, eu quero é, ficar aqui no dar sua um mergulho. É, vou dar um mergulho aqui nessa Com piscina. Com certeza. Né? Isso é muito bom. Uhum. A vida precisa de calor, carinho. E a gente precisa de ter o temor de Deus. Com certeza. E Deus é que ilumina nosso caminho. Eu gosto de, como pastor, terminar falando que o Evangelho é luz para a nossa caminhada nessa selva escura, que a gente olha e fala assim, o que, que vai ser da minha vida? Quando você tem fé, você tem um caminho aberto, guiado por Deus e acompanhado pelo. Senhor Jesus. Amém? Amém? Obrigado. Foi muito bom, viu? A gente bom. que agradece a presença do Senhor. Foi muito bom. Obrigado, gente. É um prazer, muito grande. Aí, ó. <risos> Hoje, que <risos> dia que é mesmo? Hoje é 27. Valeu. Aí, ó. Aí, aqui na frente, ó, senão vai aparecer o Aí, ó. Vai na Você fica escondido aí? Quer é? a cadeirinha não, não, não, de vocês aí? aí. Queria só é que é que é que é a cadeirinha? as aqui? Aí, ó. Aí, perco, <risos> perto das mães aí. É a nossa riqueza. Parabéns, viu? Parabéns, meu.